Eu sou Melissa Lorange, bem-vindos ao nosso Completamente Improvável. E eu não sei por que ele existe, mas o Tragédia 150 um brinde de vinho importado português. Obrigado, Mundial Supermercado, por ter feito isso. E vamos lá. Eu já vou beber, porque qual é a situação hoje aqui? Deixa eu explicar. A cada 50 vídeos, eu faço alguma coisa especial. E aí, hoje... Além de marcar essa taça, que eu não sei como eu vou conseguir limpar depois, este vídeo é uma coisa que a gente pede o quê? Pro PT. Este vídeo é uma autocrítica. Porque depois de 150 vídeos só do Tragédia, fora o Nerd in Drag, o Chá de Melissa, a Barça Drag, enfim, essas coisas de maluco que eu faço, eu continuo flopada. E aí a culpa é de quem? De ninguém não ser de mim mesma. E esse é o momento de eu explicar a mim mesma, para você que chegou agora ou já acompanha há 5 anos esse canal. Que deveria levar isso para ser o terapeuta, porque não é um bom indicativo de sanidade. Então, recentemente eu fui descoberta, as pessoas vão me descobrindo me abandonando. Que é uma coisa assim que reflete basicamente a minha vida amorosa. Mas aí a menina me descobriu, uma menina, não lembro o nome dela agora, que ela sempre posta. Oh, meu Deus, nós temos o que fazer, a Melissa de falou, para, ela tem que ser conhecida por todo mundo. E eu fico com pena dessa menina. Que a culpa toda é minha. Não é de mais ninguém. Então não é só das pessoas que não fazem compartilhamento, que não... Ah, isso também é delas. Mas a principal razão desse canal não decolar é eu. Hum. Não me entenda mal. Eu tenho total noção disso. Eu não estou dando desculpas, eu sou simplesmente o quê? Admitindo pra vocês o quanto eu sou uma completa e absoluta fracassada convicta em relação a fazer vídeos na internet. E eu continuo fazendo vídeos na internet, que é mais enlouquecedor ainda. Porque qualquer pessoa com um pico de sanidade, autocontrole e amor próprio já teria desistido de qualquer outra coisa da vida dela. Em vez de ficar o quê? Gastando horas, se maquiando, gravando, botando as outras pessoas pra ajudar. Entendeu? Por causa de 200 visualizações de pessoas que definitivamente não vão te ajudar. Inclusive, a pessoa que tá ajudando, o quê? Balançou a câmera agora, porque ela não é paga. Não posso sequer reclamar. Não, então, e aí por que você me pergunta? Mas Melissa, Melissa! Mas você realmente acha que o problema, o seu conteúdo é tão bom, é você? Claro que sou eu, qual é a outra explicação? Não a não ser burrice das pessoas. Mas as pessoas, mesmo sendo burras, acompanham outros canais de drag queens. Acompanham o canal da Rita Von Hunt, acompanham o canal da life Fox, acompanham o canal das Bia, acompanham o canal de várias pessoas por aí LGBTs. O problema sou eu mesmo, e o principal deles é que eu não invisto tempo, a paciência que deveriam ser necessários para esse canal decolar. Então, no final das contas, eu sou uma criança preguiçosa. E tudo bem. Quer dizer, não não tá tudo bem. Porque agora que eu tô desempregada, e isso é a única coisa que eu faço na minha vida na pandemia, que é vídeos, eu deveria, deveria investir meu tempo em aprender novas edições. Que sejam mais dinâmicas, né? Para que vocês ficassem mais felizes assistindo, atraíssem um povo jovem. Que jovem gosta de edição. Jovem gosta de coisinha que mexe na tela. Jovem gosta de, tipo, aquele negócio em preto e branco, escrito rec, dizendo que é um erro de gravação. Porque ele não consegue entender. Sem essa metalinguagem, o jovem tem certa dificuldade. Ele não consegue entender, tá? que é uma, um erro de gravação. Tem que avisar pra ele. Senão ele não compreende, tá? É um problema sério aí da juventude. Mas enfim, eu tenho essa dificuldade que eu não aprendi, porque eu também não quis, que eu sou preguiçosa, coisa horrível, preguiçosa, coisa tenebrosa. Mas eu não aprendi a fazer essas coisas de edição, é um dos motivos pelos quais esse canal não decola, porque eu não chamo gente pra cá. Aí eu também, o quê? Além disso, sou uma péssima marqueteira. O que significa que eu não faço nada em relação à marca, eu só posto nas minhas redes e pronto. Eu não fico patrocinando post toda hora. Eu não faço uma coisa muito importante. Que muitos, muitos gays por aí, não vou dizer nomes, mas muitos gays por aí fazem passar o dia inteiro o pessoal desocupado agora na internet arrumando treta e colando vídeo e marcando pessoas. Porque é assim que as pessoas, o que? Decolam de forma orgânica. Elas ficam arrumando confusão na internet o dia inteiro. E aí o pessoal que também tem nada a fazer fica arrumando confusão na internet o dia inteiro, fica seguindo o que essa pessoa tá falando. Que o que Ela tá lá desocupada, né? Reclamando da vida o dia inteiro. E aí ela vai conseguindo seus acólitos pra ver seus views de vídeo. Eu não tenho esse tempo, não tenho essa paciência pra ficar discutindo com jovem, adulto, pré-adolescente na internet. Porque eu tenho mais o que fazer na minha vida. Tipo, sei lá, ler um livro, jogar LOL, tocar uma bonita. E aí é um outro motivo que esse canal não decola. Porque eu jogo aí pra quem já conhece, quem já conhece que faça o serviço, entendeu, de divulgar. Porque eu mesma já não tenho mais tanta paciência, nem convicção de que esse tipo de divulgação vai estar em alguma coisa. Outra coisa bem complicada que faz com que esse canal não decole é a minha incapacidade de falar com gente burra. Que é um problema meu sério, que eu sou professora. Eu devia ter uma facilidade de falar isso, eu tenho séria dificuldade tá então, assim, como eu já falei no último vídeo, eu tenho uma dificuldade sincera, real, de falar com gente assimilada pela sociedade que quer defender cunhas e dentes seus privilégios, que não quer botar a sua cabeça pra pensar nas tragédias da vida, né? Porque, afinal de contas, esse canal se chama Melissa Laurenti, mas essa playlist se chama Tragédia, porque são coisas pra gente pensar, que a gente acha tão boas, mas na verdade não estão tão boas. Então, as pessoas não estão muito dispostas a isso. O que elas querem quando elas veem vídeos na internet é uma lacração que faça com que elas se sintam espertas. Elas precisam ser levadas a acreditar que, na verdade, elas sempre pensaram naquilo, tá? E que só tem uma gay aí de peruca que fez elas acreditarem que, entendeu, ela está falando por elas. Porque tem que ter um empatia, da catarse. Senão ela não, não respeita. E aí, como nos meus vídeos, normalmente eu trato as pessoas como se elas fossem adultos, não crianças, porque, né, Para tratar como criança, tá, meus alunos, que são, de fato, crianças, eu acho que não decola muito. Tá? Porque a, a forma de comunicação que não é a invoga na internet, que é explicar as coisas de uma forma, sabe, muito paternalista. Eu não, eu já vim falar, olha, sabe esse negócio que você faz? Tá errado. Você sabe o que tá errado? Cadê isso, disso, disso, disso. Aí a pessoa, ela é confrontada com duas coisas. Que o que ela tá fazendo tá errado e que ela nunca percebeu isso sozinha e ela definitivamente não quer saber disso. Eu não gostaria de saber disso. Eu provavelmente não veria meus próprios vídeos se não fosse eu que fizesse. Na verdade eu nem vejo meus próprios vídeos. Eu termino de editar, jogo na internet e resto para que alguém assista. E aí, meninas e meninos, a minha ideia original, no final do ano passado, quando eu parei de postar vídeos nisso desse ano, a minha mãe queria esse vídeo, mas eu vou tomar ele todo. Era fazer o 150 ser o último vídeo né, do canal da Melissa Lourange, encerrá-lo. Um não é mesmo? Porque, afinal de contas, depois de 750 tragédias, o que mais me resta falar? Já deu para entender que a gente tá tudo na bosta, que é a nossa cidade de merda, e que tudo, que a galera fala que tá bom, na verdade, não tá. É, acho que não precisa ficar repetindo toda semana. Mas aí a gente caiu num problema que se chama pandemia. E na pandemia, eu não pude me mudar pra São Paulo. Que era o meu plano desse ano. Vocês não tem nada a ver com a minha vida. Mas eu vou contar um momento aqui, eu e vocês, de intimidade de drag. Como que vocês gostam de ou por faz essa coisa de humanizar a drag. Então deixa eu me humanizar aqui. Eu tinha um plano de ir pra São Paulo. E não deu certo, né. Porque no final das contas, nada deu certo. Em 2020. E aí, é, eu ia pra São Paulo. Ia fazer os 150 lá, no início do ano e tal. E encerrar o canal, pronto, acabou. Aí, o que aconteceu? A pandemia, fiquei sem gravar. Um motempão, essas coisas que vocês estavam acompanhando. E aí, o que me resta fazer da minha vida? Vídeos para a internet, para essas 200 pessoas com sorte assistirem. Se eu parar nesse momento de fazer vídeos semanalmente para a internet, eu vou ser 100% improdutiva para o meu país e nação. Não que o meu país e nação esteja nesse momento o que, Precisando ou merecendo que eu gaste meu tempo fazendo vídeos. Mas, ao mesmo tempo, se eu não ficar fazendo nada, que outros projetos eu terei na minha vida? Vocês serão obrigados, obrigadas e obrigados a ficar me assistindo, fazendo vídeo, até eu enjoar. Mas entendo que isso está muito próximo. Porque já tem vídeo desde 2015, eu acho, que eu comecei a fazer canal, acho que foi em 2015, não lembro. Desde 2015, 2016, que eu faço o canal de Minesse Lourenço. Assim, teve coisa boa? Claro que teve, não vamos dizer que foi só catástrofe. Coisas, várias coisas boas. Inclusive, o trajeto número 100 é só sobre as coisas boas que eu ganhei nesse canal. Se quiser, você vai lá e assiste. É só botar sem tragédia com essa, tá? Eu vou botar no final do vídeo aí pra vocês assistirem. Ah, coisas boas aconteceram, claro. Mas, assim, é um momento que cansa. Sabe aquela coisa da mesmice? E aí, como eu disse, eu sou muito preguiçosa pra me renovar. Pra essa pessoa que sabe uma nova artista. Que nesse momento, eu não sei nem se vai ter futuro, mundo, planeta, vacina. Então, assim, tá difícil eu querer ter energia pra me renovar. Vocês vão ter que ficar com a velha versão da Melissa Lourenço mesmo, que a pro versão nova, ainda não saiu, a galera do TI ainda tá trabalhando nela. E não vai ser de graça, porque no caso eu tô desempregada como eu já falei várias vezes, pra ver se vocês o quê? Se sentem um pouco tristes e depositam algum dinheiro na minha conta. Inclusive, outra coisa, outro dia eu fui pesquisar, deixa eu contar pra vocês... Eu fui pesquisar o um negócio do padrinho, de, de, de GoFundMe. Essas coisas assim, que as pessoas que, que fazem vídeo na internet, essas coisas que eu dinheiro, né? Porque afinal de contas é caro, essas coisas. acho que é barato, mas não é E aí eu descobri que eu não sou relevante o suficiente, não tenho tempo, paciência, disponibilidade de saúde mental para administrar sequer uma dessas contas. Então, o que eu não sei se eu vou fazer um padrinho, um negócio desse. Porque eu não, eu não tenho o que? Know-how da coisa. E a pessoa com quem eu conversei sobre isso, ela virou pra mim e falou, mas você tá louca, você não tá bem, você tá destrabelhada, tomando antidepressivo, um entendeu? dormindo 14 horas por dia, você não tá em condições de se estressar com isso. Não vale a pena, porque você não vai ganhar dinheiro, você vai gastar dinheiro. Em vez de ganhar, você vai se irritar, você vai se incomodar, você vai ver o quão frustrada você é, quanto incompetente, quanto ninguém te ama, porque ninguém vai depositar dinheiro pra você. Aí você vai ficar três vezes pra triste, você vai ficar triste, você vai fazer um negócio, vai ficar triste pra lá ficar administrando o um negócio, você vai ficar triste, porque você vai ver que Ninguém vai doar. E aí essa pessoa que você diz minha amiga, mas na verdade é do jeito dela, me desencorajou completamente. Mas se você quer me dar dinheiro, comente aqui embaixo falando não, mas se você fizer, eu vou te dar 2,50. Porque 2,50 por mês, em três meses eu consigo comprar o quê? Uma coxinha na Zona e na Sul. E se você tá achando que esse vídeo vai ter algum plot twist, um momento onde eu vou fazer uma revelação, você tá perdendo seu tempo. Que é mais ou menos o que você fez vendo todos os vídeos desse canal. Que vai perder seu tempo. Porque, na verdade, o mundo não mudou. De 2015 pra cá, inclusive, só piorou. O que prova, mais uma vez, só quando a gente ficar desconstruindo a internet, se faz a militância... Se descu... Não serve pra nada. Bolsonaro foi eleito, Whitson Whitson foi eleito. Aí o Whitson vai ser preso. É... é vai ser impeachment, vai ser preso. E as pessoas vão eleger outro cara do PSL do Rio de Janeiro. Porque, no final das contas, ninguém tá nem aí. Pra nós que estamos militando na internet, batendo cabeça, tentando ser pedagógicos porque primários dizem, ah, tá que as pessoas estão cagando pra gente. Entendeu? Porque esse vídeo não chega em quem deveria chegar, porque eu não consigo convencer nem o pessoal que diz que é pseudo seu espírito LGBT Plus a me assistir, imagina! Entendeu? A pessoa lá que vota no Itzel, para escutar o que eu tô dizendo, para ver que lá é um imbecil que tá votando por causa do pastor. Só tá se fudendo... A coisa que eu entendo, gente, é muito difícil para Rio de Janeiro. É difícil morar no Rio de Janeiro, é um negócio é uma relação abusiva. Porque o ser humano, ele vota em quem o pastor manda há 20 anos. Há 20 anos ele só se fode, ele continua fazendo, que é a definição de burrice. A definição de burrice é fazer a mesma coisa várias vezes esperando um resultado diferente. E eu estou enfiada nesse estado, porque, como eu já disse, eu tentei sair e não consegui, entendeu? Eu estou presa aqui nessa cidade, investindo todo o meu dinheiro. Eu não aguento, não sou cristão, a cidade é cristã, não sou cristão. Então era só isso que eu queria dizer. Se você vai aí se perguntando, mas Melissa, por que você, não, você não, não decola nesse canal? É porque eu sou preguiçosa, porque eu sou incompetente, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho paciência, porque eu não tenho know-how. Que é o termo inglês, que a geração atual entende que a gente fala em inglês, tá? Então é por isso que eu não deco. Minha culpa, tá bom? Minha, minha razão de viver no caso é essa. E aí você vai perguntar, mas mesmo assim, flopada, com poucos vídeos, uma coisa assim que ninguém tá assistindo, você vai continuar fazendo canal sim, que eu faço canal pra mim, pra eu ter alguma coisa pra fazer da minha vida. Inclusive, quando tem gente reclamando dos vídeos e fala Ah, eu sou um imbecil. Não mano, da minha é o caralho, a putaria. Vocês não amam de verdade, essas coisas todas. Eu me divido que é uma coisa pra eu sentir. Ah, não ser raiva pelo presidente. Tem umas coisas diferentes pra gente sentir. A gente fica até o quê? Feliz que tem outra gente pra gente querer dar porrada. Porque é a porrada na família presidencial. Só é uma coisa que entendi depois de um tempo. Entendeu? Se tem a minha vontade de dar porrada nas minhas pessoas. Então, vou continuar fazendo vídeos aí. Por um tempo, até alguma coisa interessante acontecer na minha vida... Provavelmente vai ser para sempre. Era só isso que eu queria dizer. Eu não vou sair, não. Eu vou terminar essa garrafa de vinho verde da cooperativa vinho de felgueiras. Obrigado. Ó, Mundial, supermercado mundiais, se quiser. Eles que importam. Eu acho isso genial. Que é uma cooperativa bem comunista, gente. Rita Bonhant a gostar. É uma cooperativa de vinho verde lá. De, sei lá, de lugares em Portugal. E quem exporta é o próprio supermercado mundial. Quem não é do vinho não entende nada do que eu tô falando. E aí, eu acho que eles vendem, eles importam mais barato, porque é baratinho esse vinho. vinho verde é um negócio caro. A gente que é desempregada, classe média baixa, a gente não tem condições de comprar. Lá no Mundial tem. Então, obrigada Mundial por fazer essa conexão comercial tão maravilhosa que me permite ficar embebedada com vinho de qualidade. Até o próximo vídeo, porque como eu já disse, vai ter vários vídeos aí, até alguma coisa importante acontecer. Deixe seu comentário aqui embaixo, conte uma história bonita sobre você. Entendeu? Usa esse espaço, física terapia, que ninguém tá fazendo mesmo na pandemia. Todo mundo tá dizendo que tá fazendo terapia pelo Zoom, mas eu sei que é caô, as pessoas no máximo estão tocando punheta na webcam. É o máximo que está acontecendo, tá bom? Ou furando a quarentena pra fuder. Então muito bem. Parabéns por esse canal por chegar à marca de 150 tragédias com essa pessoa com nenhuma carisma. Toda a preguiça do mundo, entendeu? E sem vontade de estar tá fazendo isso, mas está fazendo mesmo assim. Obrigada, vocês são maravilhosos. Sem vocês, eu teria que inventar outra coisa para fazer. Eu não tenho ideia para pós-crédito, entendeu? Eu não tenho. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler aqui a ficha técnica desse link, que é o que eu tenho que fazer na pós-crédito, que eu já enchi o saco. Ah, produtor, terra de felgueiras, caves felgueiras. Tá bom. Ah, em Portugal, como eu falei. Engarrafador, Vercup, União das Alegas Cooperativas da região dos vinhos verdes. Ingredientes elaborados com uvas viníferas portuguesas. Aquele pessoal lá que roubou nosso ouro foi para plantar essas uvas. País de origem, Portugal. Conservante em NS 20. Tem conservante em mim, gente? Eu acho que era natural. que a gente aprende, do rótulo. É... Validade indeterminada. Desde que mantido em lugar seco e fresco ao abrigo da luz, preferencialmente na posição horizontal. Tal qual um defunto, você deixa ele lá, entendeu? Na posição horizontal. Importador: supermercado mundial, como eu já tinha dito. Inhaúma. Gente, o mundial é de Inhaúma. Que local. Isso, gente. Ó, muito bem. Beba com moderação. Ó, aí vem, eu gosto, que é, é particularmente uma bula. Beba com moderação, evite o consumo desse tipo de álcool. Proibida a venda para menores de 18 anos, que é um problema que a não tem, tá? Muito bem, foi isso aqui, ó. Vinho branco, verde. É muito bom, que o vinho é branco e é verde ao mesmo tempo. Quase a anita.